como é que é meus assuntos, bora lá, bora lá, bora lá, trabalhar aqui no G40, pois bem, eu já há muito tempo não fazia um videozinho aqui no meu jacaré vermelho, agora só tenho um, o preto foi vendido para conseguirmos comprar o Corsa, é sempre assim, para entrarem uns tem de sair outros, mas o vermelho ainda cá está, e não está completo ainda, estes carros velhos há sempre coisas a fazer, onde é que a gente vai hoje? Eu soube aqui por coisas, por caminhos obscuros, com o nosso amigo David, das eletrónicas, eletricidades e a fio. desafio <risos> vai à HR Garage fazer lá uns serviços e eu disse ao oh, gajo é bacana eu tenho para aqui umas coisas para montar no G40 como é que é? dá para agendar aí para ter contigo ele para, está sempre a coisa então aparece lá de manhã antes dos outros todos e, onde é? e, e já estou cá ainda então não são 9 horas já eu já eu ando aqui a fazer patinas e de G40 o que é que a gente vai lá, vai aí, é o cheiro aqui, mas... uh, até, dá, até dá energia, o cheirinho até dá energia. Uh, o que é que a gente vai fazer hoje lá com o David na HR Garage? Vamos montar aqui. Um kit de fechaduras. Pois é, malta, este carro tem para aqui uma porrada de chaves, uma para eu ir trabalhar, outra abre esta porta, outra abre aquela, outra vai ao depósito. <risos> Bem, as chaves aqui é o que não falta. Se calhar, antigamente, os donos dos carros perderam as chaves e depois perderam outra vez, depois perderam outra vez e não sei, não sei, só sei que isto tem uma chave de cada nação. E eu mandei vir aqui um kit de fechaduras da Classic Line, que é a é, é Clássica, é, é peças velhas. Uh, para mudar todas as fechaduras, depois se vocês quiserem comentem aí que eu deixo no, nos comentários, comentário é comentário, uh, o rapaz que me arranjou isso, é um rapaz que arranja peças para G40, carros velhos e coisas, o gajo dá-lhe a brava, <risos> obrigadão, desde já pelas fechaduras, e eu deixei depois nos comentários o contacto do rapaz, ele mandou-me o quê? Mandou-me aqui um kit de fechaduras completo, Aqui fechaduras das laterais, aqui a do canhão também, aqui a da mala, está aqui a outra da outra porta. Enfim, está aqui o kit de fechaduras completo para montarmos aqui no G40. E quem é que vai montar isto? Como eu estava a dizer, é o David. E vamos fazer um vídeozinho com o David, que é sempre um vídeo engraçado, que ele e as suas dicas e as suas teorias, está sempre piada. Bem, fiquem por aí, vamos lá ter com o David e vamos montar isto. Bora lá, bora lá! Este carro é uma pervoice e, e desmonta-se tudo, a gente carrega o no nosso acelerador Querem ver? Querem ver? Uma lombazinha, assim, olha. Vou carregar. Não sei para onde é que ele vai, não sei. isso é o que é para ali? é o que é para ali. Bem, já estamos aqui com o vídeo, David sou o David eles gostam à brava de te ver. É por um sinal. Eles gostam à brava de te ver. É um Olha, já temos aqui o kit uh, que eu vos mostrei ainda há bocado. Agora está aqui um bocado mais esmiuçado. Estávamos aqui ver um pormenor para quem gostar das é alumínio, não é? é Aquela de cor, de aquele cromado inox escovado, ou das pretas, o kit traz das duas maneiras, é só trocar aqui. Agora, o que é que inclui o kit? Fechadura de uma porta, fechadura de outra, fechadura da mala. Isto aqui é o da ignição, certo? Sim. Este aqui que a gente acha que é de... Deve ser do porta-luvas. Não, isso deve ser do porta-luvas. Do porta-luvas. E Vocês onde é que está o pequeno? o pequeno? Está aqui. E o pequeno que está aqui parece ser o do depósito vai ser este daqui, não sei como é que isto sai e eu e o do porta-luvas, o meu G40 por acaso, não tem portanto, calhando, a gente não vai nem usar este e, se, e não estou a ver a gente conseguir tirar este pois, sim, é tirar o tiro <risos> é tirar. É tirar o tiro agora, tem que ver, sinceramente, também não sei dizer como é que ele sai vamos ver se a gente escolhe queres começar por qual? vamos começar pelo canhão, que é mais difícil é mais difícil é, difícil. é, uma... é corajoso é então lá, vamos começar pelo pior Ô David, trocado? Já está trocado, agora resta ver se funciona. Chave nova. Oh, trabalho, escova, trabalho. Escovas funcionam? Trabalha tudo, para que é uma categoria. se o carro pega. Olha, e aí o código já funciona? O impulizador é o mesmo. <risos> o é o mesmo. Olha, não é fácil, não é não difícil, é. mas tem truque. tem truque. Tem truque, tem truque. Tem truque. Portanto, agora a malta que queira trocar, o que, as fechaduras dos um polo de 40, pol destes, se quiser, a gente uh, contrata aqui o David, manda -o vir as fechaduras, especialista, especialista ou a não gente, ou o, o, o David, <risos> das duas, o David compra as fechaduras, ou vocês compram, mas depois vem cá montar. Mas ele não vai dizer o truque <risos> o truque ele não vai dizer. É a segredo dos deuses. Claro, o trabalho é trabalho, não é? Então, queres ver, <risos> Mas este já está, vamos para o próximo. Bora. Mais uma David com conf... confiançudo, este, acho que Quem sim. é? Fechar a mala assim à patrão. É o peso conf... é é? a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. É? Trancado. De um lado, trancado. Já caiu. Top! Lá. Já temos ignição e mala. E mala. Já faltou que eram as duas mais difíceis e isto tu. Não, esta era fácil. Agora esta é das fácil? portas é mais chato, tem que se desferrar a porta, não é nada especial, mas tem que se desferrar a porta. Temos. Espera, ah não, testa, testa, não, testa, em princípio, não é? na teoria, na teoria, trancada, chavinha nova, tranca e destranca, top, e agora ver se ela abre, abriu, e ver se já agora, se ela fechada é a ver se também abre, Maravilha! Maravilha! Estavas-me está, está a dizer que está, vais tentar fazer aquela sem mas, desforrar? Sim, isto está, isto está feito, o kit está feito para ser montado sem desforrar a porta. pá eu por curiosidade, e como é o primeiro kit que vou montar destes, preferi desforrar a porta para ver o que, é que estava a fazer por dentro. Ok. Em princípio, vou fazer daquele lado sem desforrar a porta. Se correr mal, tem que desforrar. Mas... <risos> se correr então, é, bem é mais é, fácil. Até, é, até um ponto importante para quem mexe nestes carros, não desforrar a porta. Se der para fazer sem desforrar a porta, melhor ainda. Pois, e que isto é tudo de coisas velhas, não é? Pá, o teu ainda está muito bom, mas já, já se vê alguns que não, que as portas já não encaixam por fora. para para fazer sem mexer em nada é melhor. <risos> então olha, Yuri, estava aqui a ver, os, os G40 sofrem muito deste mal, ou seja, ganham desgaste nesta peça, como tu vês, que já tens aqui yeah, bastante, é bastante mesmo. até que chega um ponto em que a pessoa já tem que estar mesmo a fazer muita força para conseguir abrir a porta. Epa, eu cheguei a meter em alguns para resolver a situação, faço aqui um furinho, meto aqui um parafuso e deixo a cabeça do parafuso mais levantada para ele conseguir tocar cá embaixo na peça. Para fazer faz... a compensação. Exatamente. Esta peça nova que tu arranjaste tem uma coisa muito boa. É de plástico esta peça, ok, também vai ter desgaste, não é? Mas tem afinador, tens um travãozinho ali em cima e tens uma afinadora em que tu consegues jogar ou mais para cima ou mais para baixo, consoante o desgaste O desgaste ele vai tendo, sim. Consegues sempre jogar com isto, até com o desgaste da fechadura original, porque muitas vezes o problema não está só aqui. Muitas vezes o problema é porque a fechadura, eu não desmontei e não consegues vê-la. Mas por dentro ganha o mesmo desgaste que tens aqui tens o mesmo desgaste que na fechadura. Yeah. O material é exatamente o mesmo. Portanto, ainda que tu tivesse uma peça destas nova e uma fechadura estragada, desgastada, Tu com esta aqui consegues compensar e com o original só inventando o que está um parafuso. Portanto, ficas bem servido com esta pecinha sem dúvida. Ora, e atenção, estas coisas estão aqui em cima porque o carro vai ser pintado. Já, -se já, -se não, não, não. É. Comecem já com boca, o David pôs tudo depois, depois, depois. Eu... eu é que meti, eu é que meti isto aqui em cima. Mas isto vai, vai lá pintura, lá pintura. Vamos a outra David. Vamos lá, e sem desmontar a forma. É, sem desmontar. Em princípio, pai ainda não está acabado, não agueiro já. não agueiro já, <risos> porque depois ainda tenho que tirar a forma, é um problema cá. Problema não é? não, é trabalho! Problema não, nenhum! É nenhum <risos> Estavas a dizer o okay, que David? Olha, esta aqui deste lado, eu tentei colocar como vinha na afinação original, como pus daquele lado, mas este lado como já tinha mais desgaste aqui nesta peça, não sei se consegues apanhar por aqui, a peça é que faz abrir? Consigo, é, consigo, consigo, é consigo, yeah. E como já tinha mais desgaste nesta até do que aquele lado, eu já tive que dar aqui mais uma voltinha, no afinador, que no afinador, o outro não tem! O outro não tem. Não sei se já gostava um bocado abrir esta porta ou não. Eu por acaso nunca entrei por este lado, entrava sempre pelo um condutor. Mas aqui pronto, a princípio agora eu ao apertar, em princípio ela já vai assim. Está bem lezinha. Top! queria tirar mais um toquezinho, mas é melhor assim. Pois é, falei enquanto o David está ali a montar a forra, eu entretimo aqui e fiz assim: tirei aqui esta tampazinha, daqui do, do porta-luvas o encaixe aqui é exatamente o mesmo só tinha esta tampa e foi só colocar a fechadura que vinha agora assim trancado não abre pomos a chave destrancado já abre é Ganho grande extra agora só tenho... puseste o mais pequeno o mais pequeno, o mais pequeno okay. e é bom fazer a questão de dizer sim, que este não é o mais tem, pequeno que tem que com a chave posta, porque se não for com a chave posta, está sim, sim, sim. Isto para colocar é com a chave posta, não salta aos linguetes, é assim que se salta aos linguetes todos. Ele tem a borrachinha, tem que sair a borrachinha. Aliás, eu vou mostrar aqui no outro: está aqui o outro, esta borrachinha tem que sair para conseguirem empurrar lá para dentro. Este aqui é o do depósito, o mais pequeno. É o do porta luzes Bem, está feito, David. Está obrigadão. Só não conseguimos ah, montar esta, não é? Que é a do é, depósito. É, depósito, é. O canhão deve ser para um Golfo 2 ou alguma coisa assim do género, porque efetivamente tem uma diferença. Pá, se quer abrir uns 2 ou 3 cm, não dá. Pronto, mantemos, mantemos a da origem e pronto, sobrou uma fechadura. Mas para o preço do kit, para o que ele traz, em termos de borrachinhas em caixezinhos todos, frisos novos, a digo, está por... muito só fixe, Só que a questão de resolver aquele desgaste que as fechaduras ganham, só por aí, por... porque sai muito mais barato, quando se tu pagares a alguém para fazer a reparação daquilo, uma hora de trabalho é mais caro que por isso. Sim, está... está top. Fica tudo despachadinho. Está trancado, destrancado, A é funcionar. Bem, se a Mota quiser montar kits de fechaduras, nos polos, o homem já sabe, é, é tirinho, tal, já sabemos como é que é, sabes aqui a cobaia. exatamente, está ali e claro. <risos> A cobaia, portanto, vou deixar na descrição o link aqui do homem, já sabem, mesmo sempre, rádios, colunas, sons e fechaduras. E fechaduras agora também, fechaduras agora. De, de, polos, polos. de, polos. de <risos> polos. A gente depois no Corsa ver se usamos fechaduras, estamos no Corsa. Vamos nos especializando pouco a pouco. <risos> exatamente. Bem, fiquem bem, um grande abraço, já sabes como é que é. E um grande agás. E um grande agás. <risos>